Bom dia vlog, acabei de pegar meu almoço, tá aqui, aipim, na airfryer. Temos carne de ontem e arroz e feijão, normal, de sempre, de todos os dias. Delícia. Hoje é segunda-feira, o Beto tá conversando com os guris e estou trabalhando, né, pré-feriado, graças a Deus. Vejo a hora de poder dormir mais um pouquinho amanhã. E tomar meu kombucha De todos os dias Gelado pra caceta Nossa, gelou minha cabeça Eu vou arrumar pra cá Estou aqui na cama agora, mudei de cenário para variar, e hoje eu estou no quarto, o Beto foi tomar banho, então tá silêncio, eu posso gravar aqui, uh, fiquei com vontade de comer yakisoba, e aí eu lembrei que a gente tinha umas teletas na geladeira, fiz um, uma massa para ficar com uma cara de yakisoba assim, mais ou menos, com vegetais. E a gente tinha sobrado um franguinho que a gente pediu ontem, no caso, domingo, e daí eu já piquei também pra gente comer junto, e eu amo essa massa, eu faço ela sempre, não deu pra mostrar porque no horário que a gente janta, é o horário que meu pai tá fazendo curtinho inglês, então ele vem me perguntar algumas coisas e tal, então ia ficar passando na frente do vídeo. Mas eu basicamente jogo tudo na panela e deixo cozinhar junto com a massa. Porque o próprio amido da massa já engrossa o molho, daí eu não preciso botar maisena. Então eu já faço tudo na mesma panela, tudo junto. Suja só uma panela. Muito prático e fica, acho muito gostoso. O Beto gosta também. E a gente jantou isso. Então a nossa rotina da noite normalmente eu paro de trabalhar pelas seis. Então eu já faço a janta, já arrumo a janta. Ou eu faço o exercício e derro uma janta. E aí, eu, a gente janta antes dele entrar em live. Ou de ele começar a gravar. No dia que ele não tem tá live, normalmente ele grava vídeo. E aí, enquanto ele tá gravando ou tá em live, eu tô aqui na cama. No cantinho onde não aparece. Uh, editando vídeo ou fazendo frila Depende muito do dia. Hoje eu tô passando os vídeos pra, pro Note. Domingo eu filmei, acho que, quatro vídeos de unha. Então, vídeo de unha não vai faltar por um tempo. E eu ainda tenho três prontos pra postar. Dois, acho. E aí, já tem mais quatro prontos. E eu ainda quero gravar mais, porque eu vi uma unha que eu tô louca pra fazer. Inclusive, domingo eu pedi farmácia. O Betson tava muito bem. Aí eu pedi farmácia. E já pedi junto com os remédios dele. Dois esmaltes, um preto e um branco, pra eu poder fazer essa unha. Vocês acreditam que eu não tinha esmalte preto e branco? Porque eu tenho todas as cores, menos preto e preto. Então, eu já pedi um de cada para eu poder fazer essa unha. E agora eu vou editar vídeo, vou passar os vídeos da câmera também, que são esses de unha que eu gravei no domingo. E é isso. Agora eu estou no, no silêncio, aproveitando este momento raro. Sério, é muito gostoso. Adoro ficar assim, sozinha. E aí, é isso. Amanhã, terça-feira, é feriado. Nossa Senhora Aparecida, o Dia das Crianças. Cada um sabe do seu feriado. Então, eu vou aproveitar pra gravar. Eu tenho que gravar dois vídeos. O da Glambox e um de terminadinhos. E editar esses vídeos que eu já gravei das unhas. Me programar de novo. Eu tô todo perdido já com as datas. Eu meio que... Larguei de mão a produção de conteúdo e só tô postando conforme eu tô fazendo as coisas. Então, eu quero me organizar de novo, ver direitinho o que, que eu tenho pra fazer, gravar, tirar foto. Pra voltar pros eixos. Meu Instagram tá muito bizarro. Ele não tá abrindo direito, não tá carregando, acho que tá vindo atualização. Então, hoje também não consegui olhar Instagram o dia inteiro. Que ele só fica carregando e não abre direito as coisas. Eu abri uma foto a cada 20. Eu desisti, me irritei desisti. Então, assisti muitos vídeos no YouTube e voltei a assistir Grey's Anatomy. Desde o início, de novo, pra variar, porque eu sempre faço isso. Aí, por causa da treta do, de ter perdido a minha conta do, do Netflix, acabou apagando o histórico das séries que eu já assisti. Então, eu tô assistindo de novo Grey's, porque eu não lembro o dia que eu tinha parado. Tô assistindo de novo. Normalmente eu assisto enquanto eu trabalho, então eu deixo rolando, porque eu já vi mesmo. Então eu deixo rolando ali pra ter um barulho, pra eu ficar com fone, né, com abafador. E aí eu vou assistindo os pedacinhos do que eu não lembro enquanto eu trabalho. Isso tem ajudado bastante a desenvolver mais o trabalho pra eu render mais. Porque daí, sei lá, sabe, eu tenho uma distração ali do lado que vai... Me ajudando na mente, porque meu trabalho também, às vezes, fica muito sistemático, assim. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, meio que entra no piloto automático, sabe? E aí, ter a série ali, eu prestando atenção, faço com que eu fique mais atenta. Sei lá, loucuras da mente, né? Eu funciono assim, cada pessoa funciona de um jeito. E é isso. Então, agora eu vou voltar pro meu foco, vou começar a passar as coisas da câmera. E a gente se vê amanhã. Nossa, ele tá parado na chuva. Hum. Olhando o paisagem. Amigo, sai daí. Hum. Tô porta, tá frio. Essa fica na chuva, né? Ai, mas assim, no meio eu parado, na chuva. Salinha, né? Mas é, é. Escondidinho, uhum. mas ele tá tomando os pingos na cabeça, não tá nem aí. Uhum. Oi, vlog. Hoje é dia 17 do mês. Estou aqui pra desfazer a mochila. Ontem era sábado, ontem, era sábado, ontem. Ontem, sábado, a gente foi pra minha sogra. E aí o Beto levou muita coisa na mochila dele. Então vou tirar as coisas agora. Vou fazer, porque ela tá aqui no meu escritório. Atravancando o caminho. Aí a gente ganhou chiquinhas de café. Que tem chocolate dentro. Ela é comestível, tem chocolate dentro. E um, um chocolate. Aí ganhou um chaveiro do Playstation, 5. E um chocolate de floribal. Que meu cunhado trouxe pra gente. Eu acho vai. falando de fundo pra vaiar. Só o chaveiro dele na chave. Eu tenho essa necessaire, que eu uso pra deixar máscaras. Aí junto, eu já deixo um lip balm. Porque me dá agonia usar a máscara sem estar com hidratante labial ou alguma coisa assim. E um alquinho pra deixar fácil o acesso. E já fica tudo junto. É só pegar isso aqui e trocar de bolsa. Topíssimo. Ela é um brinde que eu ganhei quando eu trabalhava na Grip. Então, não tem pra vender. Mas eu acho tão bonitinha essa textura que ela tem. Eu acho muito bonitinha, queria mais umas, né? Ah. Acho que é isso. Mochila vazia. Mochila vazia. Agora, depois tem que guardar essas coisas aqui. E hoje eu não vou gravar vídeo. Eu vou ficar trabalhando, então eu vou editar, vou adiantar algumas coisas tipo de redes sociais dos meus freelas. E é isso, eu estou testando uma nova... Esse moletom vocês já estão cansados de ver também. Eu estou testando uma nova forma de me organizar, além do, do caderno. Mas ainda não sei se eu me adaptei, se eu gosto. Eu conto pra vocês nos próximos vlogs, se deu certo. Mas, por enquanto, eu tô usando. Mas não é assim. Porque eu tenho muitas áreas... Deixa eu ver. Tem muitas áreas da minha vida pra organizar. Então, tem canal, o Instagram, meus frilas e né, a minha vida normal, então é complexo, a única parte que é, não depende de mim para organizar, é o meu trabalho normal do dia a dia, que aí já é organizado por natureza lá, o processo já está estabelecido, eu não preciso fazer, pensar muito, só preciso produzir, mas o resto é complexo. Mas estou testando esse novo item. Eu já testei Time Blocking, que a Andressa Cajano ensinou e tal, falou sobre. Eu testei. Eu gostei, mas eu não ter um centralizador das demandas, das coisas que eu tenho que fazer, me deixa um pouco estressada. Não saber o volume real das coisas assim. Eu gosto do Asana, mas também acho que é complexo demais porque eu preciso. E. É, tem muitas etapas, sendo que eu tô sozinha, eu faço tudo sozinha. Então é complexo demais. E o Trello eu acho bagunçado demais. Se fosse o Trello com a função de calendário do Azana. Seria perfeito, mas não tem ainda, não achei esse, esse produto no mercado. E o Notion eu gosto, mas ele ser tão livre me dá um pouco de preguiça. Daí eu acabo fazendo no caderno mesmo as listas e tem sido o que tem me salvado. E aí eu vou acumulando as coisas em vários lugares e aí eu junto tudo no caderno para ficar mais fácil, eu vou fazer isso agora vou organizar a minha vida. Eu vou organizar hoje de manhã um pouco das coisas que eu tenho pra fazer. Eu acordei, era umas dez e meia. Então, agora eu vou... Ai, Eu vou anotar direitinho no caderno as coisas que eu tenho pra fazer essa semana. E aí eu vou editar vídeo. Tenho quatro vídeos de unha pra editar. O vídeo da Glambox, que quando vocês estiverem assistindo este vlog, ele já vai estar tá aqui no canal e fazer as coisas dos meus clientinhos, é isso, é como se fosse pouca coisa, né? enfim, vamos organizar a vida. 42. Tava fazendo a lista com vocês, acabei parando de filmar para conseguir adiantar as coisas. De fato, consegui fazer algumas coisas da lista já. Já tem vídeo programado no canal, já tá tudo organizado direitinho. Falei que não ia mais usar time blocking, né? voltei. Eu acho que ainda é o método que mais me deixa tranquila. Eu uso o time blocking junto com o caderno, né, com o planner. Na verdade não é bem um planner, é um bullet journal. Mas, enfim. Então eu faço a lista no papel e deixo os blocos marcados no, na agenda de coisas que eu tenho horário pra fazer, ou que eu tenho uma data específica que eu preciso entregar naquela data. Mas a gente pode falar mais sobre isso em outro vlog. Eu posso mostrar mais para vocês nos próximos. E comenta aqui embaixo se vocês têm interesse por esse assunto, que eu posso mostrar como eu me organizo de fato e mostrar com mais detalhes. Estou gostando do vlog? Não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo. Até! Tchau!